E aí, seus fumadores de todinho, tudo beleza? Hoje eu estou aqui fazendo vlog da mãozinha. Zoom, zoom. Só faltou a faca. Vlog da mãozinha. Mas agora falando sério: o canal tava parado porque eu tava sem wi-fi, sem casa, sem tempo. E eu também tava trabalhando no Storm. Sabe aquele, aquele Adam lá de Naruto, que é o melhor que tem? Então, eu tava lá. Se bem que eu ainda tô sem casa e sem Wi-Fi, né, mas... Acho que agora eu vou ter mais tempo. Ah, mas você falou que tá sem casa e tá numa casa. Então, né? Primo. Eu poderia continuar falando sobre alguma coisa aleatória pra deixar o vídeo longo, mas não, vou parar por aqui. Digamos que dublar é muito chato.